Shalom, shalom Adonai! Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento juntos. Hoje para prover esta aula tão especial dentro do contexto do sermão expositivo e sermão textual, né? a homilética ou princípios é, de, de metodologias de sermões e construção de sermões expositivos textuais dentro do contexto ou do Corpus escritos do no Novo Testamento. E dentro dessa perspectiva de aula e de temática, nós já temos tido algumas aulas, e hoje nós estamos para trabalhar um sermão, vamos dizer assim, exegético, vamos trabalhar uma exegese de, dentro de um sermão expositivo, para nós podermos compreender como que fica um sermão expositivo construído a partir de uma análise histórico-gramatical. Tá? Para tanto, nós vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos pegar um texto que vamos ter como fundamento, como base propulsora para a construção desse sermão. Esse sermão vai sair a partir desse texto, segundo Coríntios, capítulo 3, tá? o seg a segunda carta, que Paulo está escrevendo aos Coríntios, não é? segundo Coríntios, capítulo 3, versículos de número 1 até o 6. Tá? Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, Conhecida lida a todos os homens, porquanto vós sois manifestantes declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Esse é o texto básico, o fundamento aonde vai ser construído o sermão, esse positivo que estaremos transmitindo neste dia nesta aula que estaremos construindo aqui e abordando como que vai ser construindo ao olhar primeiramente esses irmãos tá? primeiro nós temos que pensar uma introdução dentro de uma perspectiva do que vem a ser a nova aliança né? então nós podemos relacionar esse contexto nova aliança com algumas realidades até contemporâneas e temporais da própria existência do ser humano e da própria existência da igreja em vários setores da vida tá é comum a existência de acordos entre partes interessadas em objetivos comuns não é essa já, é já seria a proposta da minha introdução. Nesses acordos, há responsabilidades mútuas entre partes as quais precisam ser cumpridas e respeitadas, e há associações de diversos tipos que se enquadram nesta categoria. Por que eu estou trabalhando dessa forma de trazer uma, uma orientação ou uma ilustração ou um contexto sobre acordo? Porque a aliança era um pacto, pacto é um acordo, porque não gera, gera um compromisso, gera uma, um, um acordo entre partes, o povo e Cristo, no caso da nova aliança. Na antiguidade já havia relacionados ou, ou relacionamentos ou, ou relações né, nesse formato, que eram chamadas de alianças ou de pactos, até o relacionamento do Deus eterno e a fé com seu povo, é chamado de aliança, a antiga aliança ou antigo pacto, no, no contexto do Antigo Testamento. O tema da aliança é um dos temas mais importantes, significativos de toda a Bíblia e de todo o contexto do Antigo Testamento que trabalha nessa propósito. A aliança então é um acordo especial entre Deus e e entre o povo, e ele mesmo escolheu o povo para servir e a ele, e ele estar conduzindo esse povo que é o conjunto dos seus servos, ou daqueles que lhe servem. Nesse relacionamento, seu povo se compromete a obedecer os mandamentos e as exigências requeridas na Bíblia e na aliança, e no acordo, ou no pacto, ou no testamento, a Bíblia fala sobre a antiga aliança, colocando ela e celebrando ela com o povo de Israel no Monte Sinai, mas fala também da aliança feita pelo Senhor Jesus através do seu sacrifício na cruz. A nova aliança é o tema do terceiro capítulo da segunda carta. E Paulo está endereçando a igreja de Corinto. Se formos fazer agora o análise textual, vamos seguir alguns parâmetros e algumas verificações que vão construir todo o contexto geral dessa carta. Então agora nós vamos trabalhar contexto geral da carta. Vamos ir além dos, do, dos versículos ou do texto que tivemos por base que é 2 Coríntios 3, 1 a 6. Nós vamos ir então agora a um uma análise amplia, contextual ampliada de todo o capítulo para depois entrarmos em uma análise restrita. Vamos olhar primeiro o capítulo 3, o 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 6. Vamos fazer aqui só uma breve análise. Tá? Nesses versículos, o que, que nós vemos? Paulo se defendendo dos que contestavam a sua autoridade apostólica, dizendo que a verdadeira missão de um apóstolo não se baseia apenas em cartas de recomendação dadas por alguma autoridade religiosa. Antes, a carta de recomendação de Paulo era a própria comunidade, que ele mesmo havia evangelizado e discipulado. Esta carta de recomendação foi escrita, então, por quem? Nesse contexto que está ali do texto, pelo Espírito Santo, nos corações deles. É a carta, é, a, é, a, é, o, é, é indicando que essa carta é o, é o, o texto né, que fica de estatuto, de registro da, da nova aliança ou da aliança ou do acordo entre Cristo e seu povo, tá? entre Cristo e a igreja. Já em 2 Coríntios 3, versículos 7 a 18, nós vamos fazer aqui só uma, um panorama, uma sintetização, uma sintetização de tudo que ali está tratando, tá? não vamos detalhar. Nessa sessão, por isso colocamos sessão, nessa sessão maior do capítulo, Paulo vai comparar o que? A antiga aliança que tinha Moisés como líder com a nova aliança, que tem Jesus como líder. Esta passagem dá muita ênfase ao que a nova aliança tem de melhor que a antiga. Este capítulo, apresenta vários contrastes entre a antiga e a nova aliança. Vamos ver aqui um paralelo que eu construí, e aí você pode construir um paralelo, eu vou aqui colocar na tela, você vai ver aí na tela, o paralelo que eu fiz sobre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança era da letra, a nova aliança é do Espírito. Quando fala letra, você pode especificar que é lei. tá? Ministério de morte era a antiga aliança. Ministério de vida é a nova aliança. A antiga aliança era prefixada ou situada com o ministério de condenação. A nova aliança é situada com o ministério de justiça. A antiga aliança era transitória. A nova aliança é permanente. A antiga aliança era simbolizada por um véu. A nova aliança é simbolizada por um espelho. A antiga aliança era simbolizada, marcada, registrada como uma aliança que não podia ser modificada e nenhum dos seus sentidos prefixados e fixados. Já a nova aliança transforma-nos na imagem do Senhor pelo Espírito que habita em nós e trabalha e transforma e muda as estruturas do nosso sentir, pensar e conviver e viver. Vamos em frente. Agora, a no... nós vamos fazer uma correlação à nova aliança como superior à antiga a partir... tá? da proposta que nós estamos elaborando dentro do texto fundamental, que é justamente o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 6. Agora vamos versículo a versículo, fazendo essa exposição textual e essa exegese histórico, gramatical de cada versículo no versículo 1 segundo Coríntios capítulo 3 versículo 1 está escrito ali por ser cumprimento de profecias que é a expressão chave então o versículo 3 que fala sobre a carta escrita nos corações pelo Espírito de Deus assim foi cumprida a profecia que dizia que Deus mesmo colocaria sua lei, isto é, a sua vontade no coração dos fiéis. Então, quando Paulo está indicando a carta escrita nos vossos corações, ele está fazendo uma menção da lei e até do cumprimento da profecia do profeta Jeremias do profeta Ezequiel. Porque em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, vejamos o que profetiza o profeta Jeremias nesta passagem, para você ver a relação que tem justamente com esse texto ou com esse é, com essa menção que faz Paulo, tá? Jeremias 31, versículo 33 diz o seguinte: Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá? Agora vamos ver Ezequiel 36, 26. Ainda... É, relacionando ao que Paulo fala sobre carta escrita nos vossos corações. Tá? Fazendo menção também dessa profecia sobre a lei, sobre o novo pacto, um pacto novo e relacionando e fazendo um paralelo entre o antigo pacto e o novo pacto. Agora, Ezequiel 36, 26, é o seguinte. Um novo coração também vos darei, e um novo Espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Agora, no, na parte 2, ou no ponto 2 dessa construção do seu sermão expositivo, a partir do texto fundamental que é 2 Coríntios 3, 1 a 6, você vai trabalhar o versículo 6. Você vai soltar lá para o versículo 6. O versículo 6 apresenta uma expressão muito significada e muito conhecida também, tornando-se até popular entre os evangélicos, que a letra mata e o Espírito vivifica. Né? O significado dessa frase é entendido quando se compreende que o apóstolo Paulo. Está afirmando que a lei somente pode dizer que o pecado existe e denunciá-lo, mas não oferece condições para vencê-lo. Então, o verdadeiro sentido da expressão que Paulo está falando, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é esse que acabamos de indicar. Vou até repetir. O significado desta frase é entendido quando se compreende que o apóstolo está afirmando que a lei somente pode dizer que o pecado existe e denunciá-lo, mas não oferece condições para vencê-lo. Somente na nova aliança que é possível vencer o pecado. Somente a nova aliança produz a vida. A nova aliança, então, é a graça de Deus com seu povo. O amor e a misericórdia do Senhor caracterizam esta aliança. Apesar disso, vamos perceber que, infelizmente, há muitos que querem viver uma vida cristã baseada em seus próprios méritos e esforços e não na graça divina. É preciso que a vida com o Senhor, na aliança da graça, seja anunciada para que o Senhor seja glorificado e suas bênçãos maravilhosas sejam desfrutadas. Então a nova aliança tem maior glória que a antiga. Tá? E agora nós vamos trabalhar justamente uma construção desse sermão para é, comprovar e fundamentar sobre esse, essa realidade que a nova aliança tem maior glória que a antiga. O apóstolo Paulo está dizendo de uma maneira muito clara e ampla que a antiga aliança tinha uma glória bastante especial. A glória da antiga aliança é simbolizada pelo brilho da face de Moisés que resplandeceu durante algum tempo após ele ter recebido as tábuas contendo os dez mandamentos como está lá muito explícito e narrado e descrito em Êxodo 34, versículos 29 a 35. Mas este brilho não ficou para sempre no rosto de Moisés, pois foi aos poucos perdendo sua intensidade até se desaparecer por completo. Este fato vai ilustrar uma verdade muito preciosa, a nova aliança tem uma glória que é infinitamente maior que a glória da antiga aliança. Pois o, tribo, o brilho da glória da nova aliança não é apenas um reflexo, como aconteceu com Moisés, que simplesmente refletia a glória do Senhor. A glória da nova aliança tem o brilho interno daquele que fez a luz, que é a luz do mundo, e o também é considerado o rei da glória. Sobre isto, aí você pode até incluir um comentário, como eu vou colocar e coloquei aqui, tá? Um comentário, é, justamente de um comentarista, para solidificar a sua mensagem. A solidificar até essa é, dar uma, uma fundamentação ainda mais sólida ao seu ser humano Cristo na qualidade de sol da justiça lançou Moisés nas sombras a luz emite bem fraca luz depois que o sol aparece no horizonte quem falou isso? Robertson no seu comentário exegético do novo testamento já Reis Stinemann Fala, a glória da nova aliança agrada a Deus por ser a obra de seu filho amado. Sempre caracterizada pela vida dele, amor genuíno, trabalho fiel, perdão e restrita, produtividade servindo sem chamar a atenção para si mesmo. A nova aliança é mais duradoura que a antiga. Finalmente, agora nós vamos trabalhar esta questão para dar uma outra direção ao nosso sermão. Ainda dentro já do contexto amplo ou macro deste capítulo, partindo a partir do versículo 11, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Finalmente, nós vamos então agora ver que a nova aliança é permanentemente é, superior à antiga que foi passageira em sua adoração e ela também tem uma durabilidade que podemos considerar praticamente é, eterna. Não é? Porque se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, o que é eterno, como está lá registrado nesse mesmo capítulo que nós estamos trabalhando em 2 Coríntios 3, versículo 11. Já no Antigo Testamento, vamos fazer uma alusão agora ao Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, vamos encontrar sinais que apontam para a transitoriedade da Antiga Aliança. E isto é um aspecto passado, num sentido passageiro, né? E aí você coloca, é, pode até é, indicar e, e mencionar um texto do profeta Jeremias, uma profecia do profeta Jeremias. O profeta Jeremias falou sobre o seu tempo e sobre o tempo em que Deus celebraria uma nova aliança com seu povo. Jeremias 31, versículos 31. O profeta Ezequiel não usa a expressão a nova aliança, mas utiliza essa ideia, esse sentido, na profecia da restauração do seu povo, quando o Senhor estaria colocando um coração novo e um espírito novo nos seus escolhidos, como até nós já mencionamos em Ezequiel 36, 25 a 27. A epístola aos hebreus interpreta essa ideia do Antigo Testamento dizendo que de fato a nova aliança realizada em Cristo e por Cristo ela é eterna como está registrado em Hebreus 8 versículo 7 a 13 pelo menos duas implicações práticas para os cristãos e para a igreja que vive no contexto amplo da nova aliança nós podemos retirar desse ensino agora já começamos a fazer o que? uma aplicação primeira as bênçãos de Deus são eternas. Por quê? Porque uma das principais características de Deus é a sua fidelidade. Ele tomou a iniciativa de entrar na aliança, de registrar e propor uma nova aliança conosco, ao derramar suas bênçãos eternas, como até prometeu e deixou registrado em Deuteronômio. E com certeza, e nós vamos ver uma fonte de grande consolo. Pensar que mesmo nos problemas e crises da vida, o Senhor continua sendo o Deus que é fiel. O nosso parceiro em uma aliança que nunca terá fim. Os nossos compromissos com o Deus eterno é outra é, vamos assim, implicação prática e uma outra aplicação que você pode mencionar nesse sermão. Pela mesma forma, assim como Deus é fiel nos compromissos que assumiu conosco, nós também devemos ser fiéis a ele. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse é o compromisso constante da vida de todos os cristãos. E é muito comum falar-se sobre as bênçãos de Deus e é bom meditar sobre esse aspecto dentro do contexto da vida cristã. Então você vê uma outra aplicação que eu fiz dentro desta sermão expositivo, agora relacionando para a igreja. É muito comum falar sobre as bênçãos de Deus e é bom meditar sobre esse aspecto da vida cristã dentro de uma proposta que, no entanto, é igualmente importante lembrar que quem vive a nova aliança com o Senhor deve ser sempre fiel e obediente aos mandamentos exigidos neste relacionamento tão especial. Quando, por exemplo, o cristão participa da Santa Ceia, Deve-se lembrar que tem sérios compromissos sumidos com Deus e que deve honrar esses compromissos através da sua vida. Agora eu vou fechar o sermão. A nova aliança é superior porque o sangue, a que a autentica, é o sangue do próprio Cristo, o Cordeiro vivo de Deus. É o sangue puro, é o sangue do Senhor que é inocente, o sangue da expiação e da redenção da humanidade. O sacrifício é a, a, a marca que autenticou o sacrifício expiatório, que foi o sacrifício que nos concedeu a oportunidade de, de reconciliação com Deus e também do perdão dos nossos pecados, da nossa redenção e, consequentemente, a salvação e a garantia da vida eterna. Estar em Cristo e viver com Cristo é gozar dos benefícios concedidos pela uma nova aliança, a nova aliança que é ele presente em nós e que o Espírito ativa e também torna evidente através de ser ele o Deus Espírito, está atuando, firmando, fortalecendo e estruturando a nossa nova vida e uma, dentro de uma nova aliança e dentro de um novo pacto, dentro de um novo acordo, dentro de um novo compromisso, nos preparando para estar com Cristo e viver com Cristo. Que este é o propósito mater, é o princípio mater que Deus proveu, elaborou e entregou-nos um novo acordo, uma nova aliança, um novo pacto. Então, aqui eu construí o sermão expositivo dentro de uma análise histórico gramatical, situando outros textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e fui construindo no aspecto histórico, no aspecto gramatical, trabalhando várias partes, vários âmbitos, fazendo correlações e relações. Esse é o trabalho de quem está construindo o sermão expositivo. E essa é a aplicabilidade e a aplicação que devemos remeter a um sermão expositivo. Na próxima aula, eu vou fazer uma análise semântico, de, já, é, vamos assim, analisando e verificando exegeticamente e semanticamente o texto, num aspecto linguístico do texto para podermos construir uma outra percepção e perspectiva dentro de um sermão expositivo. Obrigado e até a próxima aula.